Aí depois você pega com a mão esquerda, pega o meio, mesmo tanto d'água assim, vem aqui no braço, levanta a camisa aqui, ó. Você pega aqui, ó, deixa ela escorrer até a ponta dos dedos. Você estica o braço assim deixa que ela escorrer, Você faz o processo três vezes. Agora, se você não tiver, por exemplo, na. Vamos por, na beira do RIM, você pode fazer em casa, igual eu tô aqui, ó. Eu tô aqui na, tô aqui na pinha. Eu fazer lá no tanque, mas lá no tanque está ocupado. Então, você pega aqui na torneira, e esse processo aqui você pode fazer, por exemplo, dentro do banheiro, na pia, eu vou na pia no banheiro, você pode abrir a torneira, que eu vou fazer agora, vocês verem. Só vou dar uma olhada aqui se o celular está pegando, focando, dá tá certinho, tá? Então, tá tudo ok. Então, e ele já tá eu vou pegar ó, um, dois, correu lá na ponta do dedo, 2, Dois, três. Ele troquei já de um lado. Agora eu vou pegar com a mão esquerda, vou ficar aqui, ó. Um, dois, três. Ele escorreu lá na ponta do dedo esse processo é feito com a água corrente, com a água fria, não pode ser feito com água quente pode ser feito com água de chuveiro e você pode fazer também o mesmo processo você está na beira, por exemplo, do rio eu vou deixar um pouco aqui a para que ela possa, possa fazer mais ou menos uma demonstração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 E também recuperando energia, por exemplo, da terra e também do, do vento. Mas aí já é, uma, é um outro jeito, tem que ser um outro lugar. Esse vídeo que eu tô fazendo hoje mesmo, eu vou sair fazendo ele na beira do Rio. Só que aqui tá chovendo muito. Então não dá para ir lá no Rio. Agora... Talvez pela frente eu faça esse mesmo vídeo já num lugar já mais apropriado, um lugar bonito, um lugar com a visão boa. Do... Hoje eu fiz aqui nossa cozinha porque nós não está tendo fome lá na, na Verde Rio. Mas o processo é o mesmo, só é questão de lugar. E maioria das pessoas às vezes vai fazer em casa. Então, essas pessoas que for fazer em casa pode fazer na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 mesmo se você estiver com mais sede, você fica com aquele esteja Pois mais daí a pouco, uns minutos, meia hora, você toma água. Então, a sua energia está toda recuperada. Você, aquele cansaço teu vai tudo embora. Então a, isso é muito bom. Porque a recuperação de energia ela é importante. Porque às vezes depende do que você está fazendo, você, do dia a dia, você desgasta a tua própria energia.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 Então, não é só tá, é que a pessoa está usando as variônicas que, é que ele vai recuperar essa energia. Ele cartão é o lugar que ele quiser. Ele está lá no serviço, ele dá uma corrida lá no banheiro lá. E faz o processo de recuperar a energia, aumenta a energia dele. Porque a energia da água é uma das quatro energias, dos quatro elementos. Então, você vai ficar com uma energia boa e positiva isso pode ser feito em qualquer lugar que você tiver que você sentir que a sua energia está pouco, você está cansado, você está é, assim, afobado, você faça esse processo e, e recupera com a tua energia rápida e casuário único com o pêndulo é a mesma coisa você fica aí horas, você deita na mesa aí trabalhando com o pêndulo, você gasta um pouco da sua energia então você Acabou de fazer aquele seu trabalho ali, você vai lá no banheiro, na pia, faz o processo. Lá no banheiro você pode tirar a camisa, depois, antes você de pôr a camisa, você pega uma toalha, vai e enxuga os braços, deixa a camisa e Então é algo muito simples. Então eu estava devendo esse vídeo aí para o pessoal. E agora nós estamos fazendo ele. E eu espero que o pessoal goste.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 então a... a gente vai ter muitos vídeos aí, muitas novidades de vídeo. E também gostaria de agradecer aos amigos aí da participação aí pelo canal. E um bom dia de mauíssimo a foco. Boa tarde. Uma boa tarde amigos, eu sou Maurício coca Hoje nós vamos falar sobre as varetas Iônica É essas as varetinhas aqui de metal elas tem é 40 centímetros As varetas E mais 12 centímetros aqui é o cabo essas agora que estamos fazendo elas, elas estão substituindo essa, aquela outra telescópia. onde tem a ela cruz Elas tem as câmeras. Tem aqui a câmera, onde você pode colocar o rubim e o ouro, para caçar ouro. E você pode colocar diamante para caçar diamante. São duas câmeras. Aqui na outra tem outra câmera. Então é. Então tem dois modelos. E os amigos aí para se inscrever no canal, deixar ativar aí o sininho. Para que tiver novos vídeos, a gente manda novos vídeos. Então, são os modelos, são os modelos essas só o modelo da fixa. Essas varetas não encolhem, elas é assim e você carrega uma mochila. E também temos a. Temos esse modelo aqui que é a telescópica, essa aqui encorre. Então, elas é fica curtinha aqui elas elas vêm para dentro da, da cápsula aqui ó. então é elas ficam curtinhas você pode carregar elas no bolso então elas é feita assim elas é assim também tem as câmeras que é uma câmera cada uma e você coloca o ouro coloca o rubim caça ouro você coloca coloca diamante caça o diamante então nós temos dois modelos aí. O pessoal que interessar tem um contato embaixo aí. Entra em contato. Quem tiver interesse ou pela telescópia ou por essa outra fixa. É só entrar em contato. E... Aquela já está querendo cruzar porque a outra está embaixo. Então é só entrar em contato. Que a gente... Pessoal que tiver interesse aí, é embaixo do link aí tem um contato. É só entrar em contato. Ou essa, ou essa. o as, as de metal ou a telescópio Qualquer uma das duas que é comercializada, elas vai com, com um rubinho cada câmera. E se a pessoa quiser também, pode ir com topados também aí a gente tira o Rubinho mais um mas, tá mas é, é um Rubinho cada um então a pessoa que tiver interesse aí entra em contato pedi o pessoal para dar uma força para o canal se inscrever aí no canal ativar o sininho para quando tiver novos vídeos aí, ou eu ou outro mulher notificar e pregar o dedão aí no like aí para o canal possa crescer assim que nós tiver 5 mil inscritos nós vamos fazer um sorteio no qual vai ter um diamantinho, vai ter umas várias dessas irônicas e, e mais umas outras coisinhas e também tem a agradecer os amigos aí que tem inscrito, que eu já estou com quase 2 mil inscritos e agradecer Sim. o pessoal Hoje nós vamos fazer esse vídeo é curtinho, é só uma demonstração mesmo dessas horas Que é o telescópio Que essa você pode carregar no bolso E essas aqui Que elas são fixas hum. Não cai E essas aqui são rolamentadas essas aqui tem um rolamento cada uma não coloco dois rolamentos porque ela fica muito leve ela fica muito, muito flexível a pessoa que não está entrando ela fica virando à toa então aqui ela é o suficiente para ela o que ela achar ela cruz. e mais uma vez pedi o pessoal aí para se inscrever no canal e dar uma força aí para o canal para o canal poder crescer Mais uma boa tarde no Agora amanhã nós vamos ter uns vídeos legais Amanhã eu vou fazer uns vídeos legais Que eu vou num lugar aí Que eu fiquei sabendo aí eu vou lá ver se, se há alguma coisa lá Quem sabe a gente acha alguma coisa por lá Então a gente vai ter uns vídeos de lá Mesmo que nós não achar nada lá Nós vamos ter uns vídeos legais de lá Então a gente vai lá Vai levar peneira, vai levar bateia E vamos fazer uns testes por lá Uma boa tarde, Maurício Mococa.